Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal falar um pouquinho de cola de cílios tá vendo que eu tô com cílios aqui tirar um pouquinho da cola de cílios que eu comprei nos últimos dias, tô amando o resultado dela, tá, eu tô utilizando essa cola aqui, da Atelier Paris, é uma das marcas que eu mais escuto vários maquiadores super famosos falando sobre é aquela marca das paletas marrom tem vários tons de marronzinha super alimentada e tudo mais, e eu fui numa loja aqui em Rotswap, que se chama Makeup PL e lá tem uma isenção de produtos, muitos produtos importados e muito maravilhosos que eu achei com um preço muito bacana. Ela parece aqueles tubinhos de tinta, ela tem cerca de 15 ml de produto, tá? Tem 12 meses de garantia, e esses são alguns dos ingredientes da cola. Muito legal foi que o valor eu paguei cerca de 32, 34 reais é, watts, que daria mais ou menos 30 reais. Eu gostei do valor, da quantidade de produto e o que o produto me oferece. O que mais a gente precisa é a velocidade. Então o que eu gostei dessa cola foi que no momento que eu passo em um dos cílios, eu dou para cliente segurar e eu tô passando no outro, aquele já tá pronto para eu colar. Então, a rapidez de secagem dessa cola é muito boa. E é isso que me deixou mais feliz. E a outra coisa que é muito legal também é a durabilidade do produto. Por exemplo, eu apliquei esses cílios que vocês vão ver, eu posso puxar. Assim ó, bem que ele não sai com tanta facilidade. E se sair, eu vou lá e dou uma apertada que ele volta a grudar. Então, isso que eu gostei bastante. Ela seca rápido, eu consigo aplicar, eu consigo mover caso eu tenha aplicado errado. Então, essa é a vantagem de ter comprado essa cola. Pesquisando no Brasil, ela custa cerca de 60 reais. Então, eu acho muito, vale muito a pena investir. Esse aqui é o bico dosador dela, pra você que gosta de saber. Eu não gostei muito porque às vezes ele gruda umas colinhas, mas é questão de só tirar e pronto. Então agora confiram aí para ver o que vocês acharam da, da aplicação, tá bom? Então tá aqui, a gente vai colocar nesse, ó, nesse olho aqui. Então eu sempre olho para baixo. Eu tenho umas, ó, eu deixo o centro, ok? E aí eu venho colando as laterais. É que é difícil colocar uns um cílios Ver se a câmera tá certa Se eu não tô tampando O que eu acho mais legal disso É porque eu consigo fazer assim, ó Eu mal apliquei E eu consigo modelar os cílios no olho Ó, tá vendo? Eu consigo mexer com os cílios Porque eu sei que a cola não vai deixar soltar Vá lá no blog pra ver as fotos desse produto Um beijão e usem cílios! <risos>